Atingir a cor cinza perfeita para o seu cabelo. Se você está interessado, confere o vídeo. para tirar um pouco das minhas dúvidas e das dúvidas de vocês aí sobre essa cor de cabelo que é uma cor que eu queria chegar há algum tempo e eu sozinho não tinha coragem de fazer por dois motivos, um deles eu tinha medo de ficar careca porque o meu cabelo já estava bem descolorido ele já estava bem frágil e o segundo é que eu vejo muito por aí aquele povo que tenta deixar cinza o cabelo em casa e fica todo manchado hoje eu vim aqui com o Del de novo no salão atelier que é o salão que eu costumo fazer e eu deixo as informações de como chegar aqui, de telefone de contato e tudo mais na descrição do vídeo. Bom, ele fez uma hidratação ontem no meu cabelo, porque ele tava, meu cabelo estava todo cagado, estava tudo quebrado, estava tudo destruído, e ele consertou para poder fazer a descoloração. E eu vou deixar o cabelo em cinza pérola. A gente vai descolorir, tirar esse azul e colocar um pérola. Tirar esse meio amarelado aqui, né? O cabelo dele dá um. Eu puxo um pouco com o amarelo e deixar um loiro bem bonito. Fechou? Primeiro, o Del fez uma mistura de pó descolorante e água oxigenada de volume médio para não estragar o meu cabelo. Ele separou o meu cabelo e, no contorno do meu cabelo, assim como na minha testa, ele passou um creme protetor para o descolorante não manchar o lugar errado e nem machucar a minha testa. things cabelo já devidamente dividido e acertado ele foi passando descolorante em mechas pequenas e se atentando bem à raiz go, always... quando os fios do meu cabelo atingiram o tom loiro branco chegou a hora de lavar para tirar o descolorante you know Cabelo ainda molhado, o Del aplicou a tintura 8,8,1 da vela para atingir um cinza perolado e deixou agir por uns 5 minutos. Assim que os fios atingiram o tom que eu escolhi, bora lavar de novo e lógico, dá aquela cortada para aparar e tirar aquelas pontas que ficaram um pouquinho ressecadas. É isso aí, eu realmente espero que vocês tenham gostado Eu... Go... Uh, já começou Zá, Então eu espero ter respondido a maior parte Das suas dúvidas, porque eu consegui responder Pelo menos as minhas Se vocês tiverem algum comentário, alguma outra dúvida Não se esquece de deixar aqui embaixo Porque eu vou ficar muito feliz em responder E o que eu não souber, com toda a certeza Eu vou lá perguntar pro Del e eu volto aqui Responder pra vocês É isso aí, até a próxima e falou